Esses debates acontecem. Eu pego o exemplo o próprio debate sobre das audiências sobre as ciclofaixas que acontece entre 10 horas da manhã e se eu não me engano aconteceu 19 horas da, da, da, da, da noite. Esses são horários que a grande massa, a população principalmente negra está trabalhando ou está em deslocamento, né? Então ela não vai ser ouvida mesmo, né? Ela, ela não é colocada como inclusive como protagonista, né? Então e, e majoritariamente são as mais são as pessoas que usam mais transporte públicos usam mais bicicletas e não só como esporte ou um lazer mas é, como forma de mobilidade até para sobreviver e quando a gente inclui esses territórios da política pública, a gente não está excluindo apenas espaços, a gente está excluindo pessoas que habitam esses territórios, que trabalham nesses territórios, que consomem nesses territórios, e quando a gente afasta as pessoas da discussão da política pública, ela tende a não acontecer. Então quando a gente olha para São Paulo, a gente percebe como a malha cicloviária ela se distribui E como a população negra se distribui E como a população de baixa renda se distribui A gente percebe que a infraestrutura cicloviária, infelizmente, não chega onde as pessoas pretas e pobres hoje residem Por isso é tão importante que todos os territórios da cidade estejam incluídos na política cicloviária e de forma equalitária Porque, primeiro, a política cicloviária salva vidas Segundo, ela promove inclusão e todas as pessoas precisam estar incluídas nesse processo. E ouvindo, vindo para a periferia, é, não só ouvir, mas colocar colocar protagonismo nas pessoas, a gente cria soluções mais diversas para a cidade. né? A cidade é justamente isso o encontro dos diferentes. E, e a, os assuntos acontecendo no centro e é, nas academias barram é, a, as pessoas negras. É, a pensar em soluções né? Não só pessoas negras Mas é, toda uma diversidade né? Entre questões de gênero e tal Que a gente sabe Que são fundamentais né? Para uma, uma cidade diversa E aí vai desde a falta de um bicicletário Numa estação de transporte público Ou mesmo de um bicicletário Com vagas insuficientes Para o uso que tem Até a falta da infraestrutura cicloviária Para a circulação Que seriam ciclovias, ciclofaixas Hoje a gente tem em São Paulo Três subprefeituras que não dispõem de nenhum quilômetro de ciclovia ou ciclofaixa. Dessas duas estão na Zona Leste, estão nas franjas da cidade e são vizinhas, Guayanás e Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes teve uma ciclofaixa, foi desativada com asfalto novo e não retornou até hoje. Né? Então, a gente está falando de duas subprefeituras que têm um histórico muito importante para a cidade. A gente está falando do maior conjunto habitacional da América Latina né? e que não dispõem, que estão fora, literalmente, da do mapa da política cicloviária do município de São Paulo. Historicamente a bicicleta aqui nas nas periferias é sempre foi é, utilizada como forma de mobilidade, né? Então é, não é de agora é historicamente, mas é, eu tenho observado que desde das precarizações das é, da, das precarizações do, das perdas de direitos, principalmente de das questões do, do vale-transporte e com essa toda essa precarização que a bicicleta vai ser uma das ferramentas utilizadas pelas pessoas. O, o que acontece? O bicicletário, eu costumo dizer que ele é um limitador de, de, de ciclistas na região, porque quanto menos bicicletários e números de vagas tem menos pessoas pedalam, até desistem por serem roubadas é, quando você amarra a bicicleta. Então, o bicicletário é uma demanda muito grande, a gente vê, no, aliás, não vemos ação do poder público para criar mais bicicletários, né? A sociedade civil com a própria ciclocidade, é, vem pautando isso, mas é, é, a gente não vê, por exemplo, a SP Trans, né? Porque o maior número de pessoas pedalando é, diminui o número de de, de de pessoas pegando ônibus e até pegando carro para chegar nas estações, e, e a gente nota que a potência de uso da bicicleta é tão grande naquele território que mesmo a infraestrutura cicloviária existente, ela já é obsoleta, ela já é saturada. O bicicletário da Estação Jardim Helena, por exemplo, tem suas vagas esgotadas logo no início da manhã e os ciclistas se deslocam para outras estações próximas, onde as vagas também se esgotam rapidamente. Né? Então, o papel da intermodalidade é fundamental para esses bairros de periferia, porque as pessoas usam a bicicleta de casa até a estação do transporte coletivo de alta capacidade. Então, é, Falar sobre expansão de ciclofaixa, a gente sempre tem que também lembrar sobre é, melhores conexões da, da, da, da ciclovias ciclofaixas. Né? A gente sabe que a ZL é uma das zonas que ainda não faz ligação no centro. É, sempre existem propostas para fazer essa conexão, mas nunca ela é concretizada. Isso ainda partindo da radial, né? a gente precisa criar outras... É, outras ciclovias, ciclofaixas, que, que conectem, conectem a região central. É, pedalar em São Paulo e ser negro é uma questão muito complexa. É, de fato, quando você está é, de capacete, tem pessoas que, entre aspas, te enxergam como ciclista ou não, ou, e sem capacete você é um bandido, principalmente na região central. Né? É, mas tem uma questão é, que a gente poderia observar, Principalmente com entregadores, né? É, eu recentemente participei de uma pesquisa é, de perfil de entregadores é, que os meninos tinham medo de se deslocar em, em grupos porque eles eram enquadrados é, pela polícia. Né? E, e a gente sabe que o perfil de, desses entregadores na grande maioria é são homens negros acima de 20 anos. Então, é, pedalar em São Paulo, é, além de ser é, tem a questão da violência, do trânsito, também tem a questão do olhar também, né? É, e quando você vai sai daqui e vai para uma região central, isso dobra. Se você tem uma caixa nas suas costas, isso também é, te coloca, e às vezes, em vulnerabilidade maior também. E o, o, o triste é essas pessoas que estão é, trabalhando, levando é, a alimentação, ou seja, um trampo social, é, são muito é, julgadas, inclusive é, por aqueles que compram a sua... solicitam o seu serviço, né? O Pedale se atua na região de São Miguel Paulista e foi uma ideia que era o seguinte, é trazer a ideia não só da bicicleta, mas também da questão histórica do bairro. O bairro ele é formado por uma questão indígena, uma questão é, negra é uma questão nordestina, né? então fomos é, querer tentar entender é, como que a gente poderia resgatar a identidade do bairro e mostrar para as pessoas. Né? A gente tem uma capela que é, uma, é um dos monumentos mais antigos do município, mas que isso, é um monumento que ainda é utilizado, que não é só uma questão religiosa, mas uma questão também de resgate de memória. A gente passa por cinco monumentos, sendo ele a capela, o mural, e a fábrica que faz o a fábrica vai fazer o contato para a chegada dos nordestinos a chegada dos nordestinos que acontece em é, 40 45 e essa indústria que chega aqui ela empregou mais 7 mil pessoas é comum você conversar com pessoas aqui e São Miguel Itaí Paulista, e Paulista e alguém da família já trabalhou na Nitroquímica, né o desdobramento da, da, da, da fábrica da eletroquímica que chega aqui ele também afastar a questão rural. Né? Então, ele acaba afastando pessoas que estavam aqui, inclusive japoneses, que vão para a região de Suzano e Moji, e acabando com essa zona rural, e industrializando é, e criando uma questão mais urbana no, na, na região do São Miguel. A gente também faz uma passagem no rio Tietê, para a gente lembrar que o rio Tietê já foi fonte de mobilidade para os indígenas agora e, e formas de, de lazer, de alimentação. E hoje, o que o Rio Tietê é? Apenas recebe dejetos, então é uma forma de refletir. Depois a gente volta para a Praça do Forró e amarra todas as ideias. Né? Então, a importância do Pedal, esse, um, além do cicloturismo, é, é fazer as pessoas refletirem. É isso que a gente quer, principalmente pessoas do bairro refletir sobre a sua identidade e mostrar que a bicicleta faz a gente enxergar mais longe. Enxergar mais longe, mas não precisa ser rápido, num ritmo, né? é? Essa, a diferença na criação de meninos e meninas com esses brinquedos dinâmicos é, é visível na quebrada. Né? Então, por exemplo, pipa que você vai comprar vai fazer, ou vai fazer, ele te dá uma dinâmica de relações, né? como a bola te cria relações e com a bicicleta, que também cria relações. Né? É difícil você ver na quebrada só um moleque pedalando, ele sempre estava pedalando com outros, outros moleques, criando essa relação. E dentro desse grupo é, é, era mais difícil ver meninas, hoje a gente consegue ver mais, mas essa, essa relação expande o, quem pedala geograficamente, eu falo nisso por mim mesmo, né? eu, eu, eu pedalei, eu enxerguei meu bairro mais, é, Conhecer mais lugares. né? Então, a gente te dá essa ampliação do território e expansão geográfica. É, e a gente, é, na minha época, via muito poucas meninas pedalando, tanto por é, essas brincadeiras dinâmicas serem barradas pelos pais, ou até não ter condições de comprar e aí é escolher, por uma questão dentro do machismo, o menino para dar bicicleta e a menina um brinquedo menos dinâmico. Mas eu acredito que uma solução para isso vem até, não só da, da, da é, é da sociedade, mas tem que ser pautado também pelo poder público, não só pela sociedade civil organizada, ou seja, esse tema da, da, da bicicleta e outras brincadeiras dinâmicas, a partir da educação, seria muito importante. E educação não formal também, né? eu acho que é uma das umas formas de, de solução para esse problema. A, a partir daí, a gente conseguiria ver é, essa equidade entre... As meninas a acessar a bicicleta. Eu digo porque não pedale-se. É, quando eu converso com algumas pessoas, ou vou fazer. Muitas mulheres dizem que não sabem pedalar por conta é, mulheres acima até de, de 25 a 30 anos que não tiveram essa oportunidade. É uma questão geracional? Sim, mas é uma questão também principalmente é, é, social e, e histórica.